E aí gente, aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um novo jogo NFT muito promissor, então se prepara, deixa o like, se inscreve e vem comigo! Bom, pra começar, estamos aqui na Pocon, onde a gente tem o um gráfico aqui do token do jogo, o nome é Meta Super Pets, abreviação MSP, e cara, aqui qualquer um consegue analisar, eu não sou o melhor analista gráfico, tá? Então você tem que fazer a sua análise, obviamente, mas aqui qualquer um consegue perceber que está com uma clara tendência de alta, né? E eu acho que isso é porque tá pra chegar já algumas novidades no jogo, eu vou falar pra vocês ainda nesse vídeo, não sei exatamente quando você tá assistindo esse vídeo, mas dia 7 de maio agora é o Testnet, ou seja versão teste aí pra galera testar o jogo dia 20 de maio já vai ter a versão final, então acredito que até lá deve se valorizar o token, você tem que saber fazer o movimento na hora certa, mas geralmente no início ali, lançamento de um jogo NFT o token dá uma explodida, então pode acontecer isso, mas não tem como garantir nada né, quem pegou ali o token no início basicamente tá basicamente do 0 a 0 ali, um pouquinho de lucro pelo que eu vi mas enfim, o que importa não é o passado, o que importa é agora, então veja o melhor momento se você quiser investir no projeto, né? E aqui, basicamente, a gente tem o site do jogo. Vou deixar todos os links aí para você ver na descrição, rede social, Telegram e tudo mais. E o nome do projeto é Metas Pets. Então, é um jogo, mano, tá tendo vários jogos de NFT aí desse estilo, que é de batalha, né? De ondas e tudo mais, de animais, enfim. Tipo um Pokémon da vida. Aqui você tem que cuidar de animais, de estimação, explorar e ganhar, tá? E aqui você já pode fazer o swap na Pancake, que tá listado na CoinMarketCap, CoinGecko e o gráfico da Pocoin que a gente viu tá? Aqui uns pontos importantes que a gente vê a jogabilidade, então aqui é um RPG idle baseado em turnos, como eu falei pra vocês, tem alguns jogos nesse estilo aí no mundo NFT, e alguns pontos importantes, que é o que? Jogar pra ganhar, que é a magia dos jogos NFT, você poder jogar e ganhar dinheiro. Tem também a clínica de cuidados de animais domésticos. Isso aqui é pra você dar um glamour, enfeitar ali o seu bichinho, cara, isso é muito bom pra fazer a galera gastar no jogo, a economia se tornar mais sustentável. Também tem uma questão de melhoria, isso aqui eu achei muito legal, você combina dois animais de estimação para evoluir e o nível de 1 então isso é bom para galera cada vez melhorar mais no jogo e também ter o sistema de queima de dos pets NFT né deixando a vida útil do projeto mais longa e também questão de guilda é muito importante para fortalecer a comunidade é muito legal também tá até falando aqui tá que basicamente são os itens NFT existem mais de 60 tipos diferentes de pets muita coisa isso é bem legal tá inclusive tem alguns aqui tipo um leãozinho uma garça aqui é um porco com um macaco que é um gato com um outro gatinho certo bem legal ó vários aqui raposinha gatinho urso hipopótamo tartaruga ninja hamster, ah, é rato e aqui a gente tem um token metas pets tá? onde basicamente você pode participar das atividades do jogo pra ganhar os tokens, e tem bastante maneira pra ganhar, e isso eu achei importante e legal também, então vai ter sistema de caça a clínica de cuidados dos animais, né? as roupinhas isso é muito importante, poucos jogos nesse estilo tem isso, ou demora muito pra fazer isso, pvp, né melhoria, como eu falei pra vocês, eventos e guerra das guildas, além disso tem intercâmbio, né? tem troca ovos e aluguel de terreno também então vários elementos bacana aqui na meu opinião, tá? Mas, obviamente, faz a sua análise também. E aqui a gente chega no Tokenomics. E o Tokenomics aqui, basicamente, a gente tem, para roda privada, 8%, tá? Então, é clifado por dois meses, tá? Em seguida, 5% desbloqueando mensalmente. O IDO aqui, que tá traduzido errado, né? 1%. Tem 18% pra equipe e consultores, 10% liquidez, 10% marketing, 13% reserva e 40% joga para ganhar. Acho que aqui não tem muito segredo, é meio que padrão nos jogos NFT. E o fornecimento total é 500 milhões, então não tá nada muito grande. E aqui a gente também tem o roteiro, tá bom? Então a gente tá aqui basicamente do mês 3 ao mês 5 de 2022 com auditoria, teste alfa, IDO, stake, rede de teste, né? O teste net e o lançamento oficial, tudo agora em maio então. Depois em junho tem atualização dos animais, invasão do chefe, né? PVP e mais animais eles vão lançar ainda. Já do mês 10 ao mês 12 vai ter aluguel de terrenos, missão de guilda, guerra de guilda e vai estar disponível para Android e iOS. Isso é muito importante também para deixar o jogo pra todo mundo jogar de qualquer que é aparelho, e em 2023 vai ter atualizações de metaverso, que também espero que eles concluam que isso agrega muito, tá? Aqui a parte de time a gente vê que são todos públicos e tem link aqui pra você acessar o LinkedIn deles isso é o mínimo que tem que ter em todo o projeto então que bom que tem isso aqui, e alguns parceiros aqui que você pode ver também é Bomb Crypto inclusive, tá galera? então eu acho que isso deve ser bom um bom sinal, né? Foi um jogo de muito sucesso agora tá em queda, mas enfim, e é isso aí tá galera? E agora a gente vai dar uma olhada mais a fundo na gameplay, eu vou estar trazendo pra vocês em formas de imagens, e vou explicando aí como você pode estar interagindo com o jogo, tá? Lembrando que é o testnet 7 de maio, você vai poder fazer isso, e depois na versão final você também vai poder fazer certinho, né? Bom, então essa é a tela inicial, tá? Basicamente você vai ter diversos botões, isso é bem legal, porque mostra que o jogo tem bastante coisa, tá? Então tem caça, tem shopping, guilda, mochila, tem os seus pets, arena, pra evoluir nível, tem eventos, tem o zoológico, então bastante coisa, ali um chefão parece também, então é muita coisa, tem o seu perfil, o seu nível, bastante coisa. Então, por exemplo, aqui na parte de hunting, né? Basicamente aqui a parte de caça. Você entrando aqui, tem uma área que vai basicamente ter seis partes, tá? No mapa, como se fosse um Super Mario, tá? Cada parte corresponde a uma facção. Como eu falei pra vocês, são seis facções aí que tem no jogo, e as novas áreas vão sendo abertas de acordo com certos níveis, entendeu? E basicamente aqui, você pode escolher aqui os inimigos, tá? E a força do inimigo é baseado tipo assim, os brancos é mais fácil, depois vem verde, depois azul, depois roxo e depois laranja. Esse aqui é padrão no jogo, Jogos, né? E aí, cara, basicamente é assim o sistema da partida, tá? Então você tem a formação, basicamente você tem quatro formações para escolher E no máximo quatro pets ali para fazer a formação Então, por exemplo, se você tem um tanque, você pode deixar ali na frente, ali, né? Uma formação triangular, como vocês estão vendo Você pode também escolher pets da mesma facção para poder melhorar ali as porcentagens, tá? Então vocês podem ver aqui na tela a diferença dos pets aí, tá? Então de acordo com facção ali, você faz de uma maneira que melhor para jogar Aqui a mesma coisa, tá? Vocês podem ver algumas opções aqui Aqui, Warrior, Assassino, Tanque, Mago, tá? Sobre a batalha, como a gente falou, é baseado em turnos, tá? E basicamente funciona vários jogos NFT desse estilo. O mais rápido ataca primeiro. Então é a ordem de rapidez aí. E são 20 rounds, tá? E depois de 20 rounds, isso aqui no modo contra o PC, né? Inteligência artificial. Depois de 20 rodadas, se você não destruir os inimigos, você perde, tá? Já no modo online, deve ser quem tiver mais vivos ali, ou ter que derrotar todos até o final, né? Aqui um pouquinho das recompensas de batalha, então você ganhando mostra algumas recompensas, tá? Então, basicamente, você recebe as MSP coins, tá? E também prata você recebe, vocês podem ver, então, ali o token e também essas pratas ali, né, moedinha de prata. Você também ganha, por exemplo, 10 de experiência a cada vitória que você ganha. Os tokens que você ganha você pode receber baseado nas raridades dos seus pets, tá? E também você ganha tokens de bônus se mais pets sobreviverem, entendeu? Já as pratas servem pra você comprar comida pros seus pets. Então, basicamente, na parte de shopping, né, a gente vai ver agora também. E basicamente aqui tem os ovos, tá? Que basicamente Basicamente, tem os ovos normais e o ovo golden, como eu falei para vocês no início do vídeo. Tem o titan pet. O titan pet aí pode estar tá no ovo golden, né? Basicamente, uma pequena chance aí que você tem de pegar 0,015% de chance. Mas você pegando esse titan pet em 5 dias, cara, já recupera o investimento. Então, vai que né? Aqui a gente pode ver também algumas das distribuições, como por exemplo, nome do pet, ID, raridade, facção, a classe, em alguns estados, como endurance power que é poder, tautness, inteligência que é inteligência. Né? Aqui a gente vê as classes também, que são os tanques, né? Que basicamente são os que têm mais vida, mas um ataque limitado. Tem também os warriors, né? Que seriam os guerreiros, né? Tem um ataque balanceado e uma defesa balanceada. Temos o assassino, que é um back attack, tá? Um ataque ali é por trás, né? Tem o suporte, que ele vai dar cover, né? Vai dar ajuda ali nos amigos. O mago, que ele usa mágica para poder atacar, né? Uma habilidade de ataque. E também os rangers, que são os arqueiros, né? E tem um belo dano também de distância, né? Aqui nas facções também a gente consegue ver o ciclo das facções. Então os centuriões são melhores quanto os mercenários. Os mercenários são piores quanto o centurião, tá vendo? Então é um ciclo aí de força e fraqueza. Então, os mercenários têm vantagem contra os faz os faz vantagem contra os Forsaken, os Forsaken contra o Ceturião e assim vice-versa, né? O Ceturião sofre por Forsaken, Forsaken sofre dos Fais, Faz sofre por Mercenário, o Mercenário sofre por Centurião. E isso em 25% de dano, tá? Só pra vocês terem noção. E também tem duas classes extras, que são os Celestiais e os Infernais, que eles são é, fortes um contra os outros, tá? São classes extras, vamos dizer assim. Em relação às raridades, é padrão nos jogos NFT, né? Em vários jogos, é comum. Raro, épico, lendário, ultimate e titan, né? Então, C-R-E-L-U-T. E os titans são aqueles que eu falei pra vocês, que em 5 dias você já recupera o um investimento. Cara, se você pegar um titan, você tá feito no jogo. Aqui fala um pouquinho das habilidades, né, que você tem. Endurance, que seria a parte da sua vida. toughness seria a parte da sua armadura. A power seria a parte do seu poder. E a inteligência seria ali em relação à sua magia, tá? E de acordo com a raridade ali do seu pet é melhor ou maior certa quantidade, né, das atributos. Temos lá também a parte de shopping de comida, tá? Então você pode estar tá comprando pra estar tá alimentando, né, os seus pets. Então basicamente ali você vai gastar algumas pratinhas, como eu falei pra vocês. Você pode pegar é, cenoura, tomate, peixe, carne. Ali na parte de pets agora que a gente vai ver, aqui estão, tá? Então os pets vão estar tá listados, tá? De acordo aí. Você pode estar tá filtrando, né, de acordo por raridade, enfim, pode fazer algumas filtragens. E aqui também a gente pode ver um pouquinho da energia, por exemplo, dos pets. E ali tem a questão de afeição. O que, que seria isso? Tem a afeição ali pelos seus pets, então basicamente é meio que um cuidado que você tem que ter pra eles, né, então você cuidando deles vai melhorar a questão de afeição melhorando então o dano, melhorando a vida então tem que ficar cuidando dos pets, né é meio que, não é só um jogo de luta é um jogo também de cuidar dos seus pets a energia dos pets também vai sendo gasta tá, então vocês podem estar tá vendo, tipo 5 de energias, então você tem que ficar de olho na energia né, seu pet tem que ter energia pra poder lutar, né, também tem a questão de a história né, dos pets, ainda vai chegar no jogo essa função, tá, pra você ver a história do seu pet né, isso aqui é algo mais pros fãs vamos dizer assim. Também temos o pet Care, que é um lugar ali pra você é, ter uns mini-jogos aí do seu pet tá? Uns joguinhos ali. Isso vai melhorar a feição, né? Com o pet Também a questão de Playground, também é um lugar pra você poder melhorar, cuidar, fazer carinho, brincar com o pet, tá vendo? Então, como eu falei pra vocês, não é só um jogo de luta, é um jogo também de cuidar dos pets. Isso é bom pra economia, eu achei, e pra fazer os jogadores ficarem mais tempo no jogo e, enfim... É ter mais gosto pelo jogo. Temos também a questão de habilidades dos pets, então tipo um LOL, né, que você pode colocar algumas habilidades especiais aqui, no caso, três habilidades especiais passivas, tá, que você pode ter. Bom, vamos ver agora a bag, né, que seria a mochila. Aqui você pode estar guardando comidas, equipamentos, outras coisas. Temos também a parte de boss aqui, né, então os boss ainda vão chegar, eles ainda vão implementar também esse recurso no jogo. Também teremos aqui no um troféuzinho, como vocês podem ver, o ranking, tá, ainda vai ser aprimorado isso. Então, basicamente, cara, igual a gente tem em qualquer jogo também, mostrando um ranqueamento. Do primeiro do mundo ou da sua região Do Brasil, por exemplo Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto E quem ficar ali com mais quantidade de pontos Fica nesse ranking e ganha recompensas, obviamente Como vocês podem ver aqui, olha As recompensas do top 1, ganha tokens Ou seja, você ganha muito dinheiro ali Ficando top 1, top 2 ou 3 No Axie é a mesma coisa Você ganha também algumas recompensas como comida Ganha talvez um ovo, ganha ali uma fotinha de perfil É padrão em qualquer jogo isso, né cara Mas agora no mundo dos NFTs é melhor ainda porque vale dinheiro isso então vai que você acaba sendo muito bom no jogo você acaba ganhando bem né também a parte de swap ainda vai vir tá mas basicamente vai ser dentro do jogo para você fazer swap mesmo isso aqui é padrão de qualquer meio que uma exchange aqui então você vai poder trocar tokens né Então você pode trocar o MSP coin por MSP ou seja o que você ganha no jogo pode trocar por dinheiro ou dinheiro real pelo que você ganha no jogo e vice-versa aqui tem inclusive um pouquinho é, de toda a economia deles tá então os users né os usuários Compra ali um ovo, o ovo vira um pet, tá? Esse pet, você vai pro Rank, ou você vai pro PVE, e você ganha Token. Com esse Token, você troca por MSP Coin, tá? E MSP Coin vai pros usuários novamente. Então, é basicamente essa que é a economia, tá? E você ficando no Rank também, você ganha itens, né? Você ganha Souls e Orbs, né? E isso vai pro Marketplace. O marketplace, a galera compra e também vira pets. Enfim, todo esse ciclo aí que vocês estão vendo, né? questão de Level Up ainda vai chegar, como eu falei pra vocês, né? Que basicamente é aquilo que a gente já falou também, que, basicamente você junta dois pets e vira né um para um só isso aqui é bom para economia também e bom galera então basicamente esse foi o vídeo de hoje tá que todo dia esse trinchamento desse projeto porque realmente tá bem bacana eu acho que ele tem um potencial para ser um novo ex né um potencial para ser um belo jogo no ft tipo o nineco também então acho que é um potencial bacana além de que cara tem mais coisas que eu não vi nos outros, tá? Então, tem ali um cuidado maior com o pet. deixa a galera mais envolvida no projeto. Então, assim, cara, não tem como garantir que vai ser lua esse projeto aqui, mas eu acho que tem bastante potencial e espero que dê certo, né? Eu sempre torço para o sucesso dos jogos NFT e é até por isso que eu trouxe esse projeto, tá? Então, todos os links, se você quiser conferir, vai estar tá na descrição, faz a sua análise, faz seu estudo do projeto e vê o que você acha, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, até mais!